Craibeira já florou lá pras bandas do riacho Como são bonitos cachos de flores amarelinhas Craipeira já botou suas flores amarelinhas Pra alegrar as ararinhas azuis e de toda cor Choveu a semana inteira Transformando em lama terra, e lá pra riba da serra, cachoeira se formou. Catingueira está feliz, a criação toda engordando. A catinga tava cinza, mas agora esverdeou. Sinfonia natural, na batenção dos jucalhos os aguinhos. Cigalho em galho, bagunçando sem parar Na chiação da, da cigarra. cigarra, crianças rodam ciranda a rede na varanda e deito para observar Craibeira já florou lá pras bandas do riacho Como são bonitos cachos de flores amarelinhas Craibeira já botou suas flores amarelinhas Pra alegrar as ararinhas azuis e de toda cor Choveu a semana inteira, transformando em lama a terra E lá pra riba da serra, cachoeira se formou ele está feliz A criação toda engordando A catinga tava cinza Mas agora esverdeou. Sinfonia natural Na atenção dos jucalhos Os sacos de galho em galho Bagunçando sem parar Na chiação da cigarra Crianças rodam ciranda Amo a rede na varanda E deito para observar Coletivo Afrocaetec.